Ah, oi, Anjo. Feedback, não, oi, oi gente, começou o vídeo vai Oi gente, gente. 18. Oi. oi. Qual é seu nome? Meu nome é João e hoje eu vou apresentar para vocês o povo aqui em Vancouver comendo biscoito globo. Era para eu fazer uma introdução decente, mas eles já abriram aqui já começaram a comer. Então são brasileiros que nunca comeram. Madronça, madronça, madronça. Um beijo mãe. Um beijo. Um beijo! Uh, mãe. Uh, do do é, então, deu pra ver qual é o nível dos brasileiros aqui. São brasileiros que nunca experimentaram o Biscoito Globo. Agora eles já experimentaram, porque eles já abriram o pacote mesmo. Não, não, então eu quero que cada um venha aqui pro divã e fale. Não, é é papilão. Papilão. E fale qual foi as suas impressões sobre o Biscoito Globo. O original do Rio de Janeiro. Pode comer. Sou de São Paulo, Pô, a sou da Leste. Tá. Vila Carrão. Vila Carrão. Vila Carrão, beijo! Vou é melhor. Tem um gocinho de limão, né? Oh, essa se segurou pra, pra não comer até agora. Pelo menos fingiu que se segurou. Eu quero saber quantos inscritos tem. Se Textura. tiver menos que um milhão, eu posso... eu não pode... Não, vou. Vou. não, não, não. Giovana, forninho caiu. Ah, se apresente pra, pro povo do canal. Meu nome é Thiago. É, pra fazer um é bom, mas é o É o último estrunhado, Tem dois, tem dois. Muito bom. Oi, Oi João, tudo bem? Eu sou o João, sou de São Paulo. Bem, pelo começo do vídeo, o pessoal já sabe quem é você. Ah, já sabe quem sou eu. É bom saber. Vou experimentar o famoso biscoito globo. Vai experimentar? Já tá todo mordido esse aí. Não, isso não. aqui é. Saboroso. Cremoso. Inglês agora. Cremoso, mas viscoso. No fundo, você sente um gostinho açucarado. Açucarado? Esse, açucarado. É, esse é a versão salgada, você sabe, né? Com limão. Olha, é a versão tem... salgada, ó. Não, você vende no final. A versão salgada é com limão. Mas... Você sabe que você vai limpar toda essa farela aí que você tá fazendo na minha casa, né? O biscoito do posto grau é melhor. Qual é o posto grau? Faz a propaganda aí do posto grau, vou deixar. É grau, não é grau. É grau. Eu tô no grau. Com, com o biscoito no posto grau, você vai ter a melhor sensação Graal, da sua vida. O biscoito Globo já é passado. Não, a que vai depois. É Luca de São Paulo, Zona Leste e Morta. Mano, mano, é bom. É bom. É bom mano tá travado. Ó, nosso amigo Gabriel. Aí, Gabriel Brado em Vancouver. Tome um pedaço. Penso, é é um pedaço, só eu <risos> Olha a, a Missinop <risos> ali. Oi, Missinop. Representando <risos> <Missinope, risos> o Mato Grosso, eu, Mato Grosso, <risos> eu, <Representando> Mato Grosso <risos> do Missinope, Sul. Mentira. Não, não, não, Mato não é, é Mato é Grosso. Onde é mesmo? Mato da onde que é esse? Missinop. É o original do Rio de Janeiro. Tá provadíssimo, hein? Porque quando vão tô vindo pra Vancouver, vocês têm que trazer. Porque vocês vão sentir falta. Ele já tá contrabandeando é, o biscoito Globo aqui. É, Pode eu comer. Marido, sou de Sinop, sinop As duas é, é, é hum, são de Sinop. Essas estão representando ah, o Sinop bem. A é maravilhoso. É, é, é, é, Vocês é é você têm que ver. Vocês têm que o biscoito Globo. Vocês vão vender melhor que a mulher da Top Terme. E Sinop? E a Sinop? Manda Beijo. Nordão do Mato Grosso. Nordão, cambado Nortão! Pra as outras Não fui eu <risos> <risos> Vamos lá Gostoso, gostoso, <risos> não é não Eu prefiro um pão de queijo mineiro Bom é o churrasco mesmo, né? Eu posso terminar o vídeo? Posso? Ele quer fechar o vídeo, gente posso? Pode deixar ele fechar o vídeo? Pode Esse é o momento que eu coloco o crédito, pronto, acabou o vídeo